Pedro adora viajar com a família. Churrasquinho à beira-mar, ele tá lá, assando. Chimarrão com a esposa, é com ele mesmo. Futebol com os filhos, ama demais. Mas às vezes a tristeza bate. O Pedro é HIV positivo. Mas não é por isso que ele sofre. É por causa do preconceito com as pessoas que vivem com HIV. Eu vivo com HIV. Com preconceito, não. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde.